Fala aí pessoal, tudo bem? O meu nome é André Bernardo e eu estou aqui para apresentar para vocês um painel lucrativo onde vocês vão estar tá ganhando um dinheiro extra. Não vai ficar rico, vai ganhar um dinheiro extra. Olha só pessoal, esse painel ele é lucrativo. Você vai estar tá comprando Netflix a partir de R$ R$3. Se você quer revender, esse painel é ótimo para você. Se você é usuário, esse painel é ótimo para você também. Você que fica comprando Netflix aí... 20, 22, 25 reais. Nesse painel você vai estar tá comprando Netflix a partir de 3 reais. Lá não tem só Netflix, tem também Paramount, Disney, HBO, todas as plataformas de streaming de vídeo e também de música, que não é o Spotify e Deezer também. Olha só, pessoal, esse painel ele é lucrativo. Dentro desse painel tem até canal no YouTube monetizado, se você quiser. Então, se você tá querendo fazer uma renda extra chama no número que está aparecendo na sua tela agora para você ficar é ter mais detalhes desse painel Olha só nós temos também é IPTV se você tá afim de ser um revendedor ou até mesmo usar o nosso serviço de IPTV nós temos mais de cinco aplicativos no Play Store para que possa né para que possa chegar para você da melhor forma então você pode estar baixando algum dos nossos aplicativos dentro da Play Store e o nosso nosso IPTV ele serve para TV Samsung, a AOC, é, TCL então se você tem os aplicativos compatíveis com a gente que às vezes você nem precisa ter o TV Box então você vê aí na sua TV se você tem algum aplicativo que se chama By TV ele é um dos aplicativos que tem na maioria das TV você pode estar baixando na loja de aplicativo da sua TV e manda uma mensagem para nós, o telefone está na sua tela, é só estar tá mandando uma mensagem para a gente e nós vamos estar entrando em contato com você, você entra em contato com a gente e a gente esclarece todas as dúvidas e mostra para você, porque nós temos o melhor do IPTV para você. Quer revender Netflix? É só entrar em contato, o telefone está aí na sua tela e a gente atende, é 24 horas o nosso atendimento e o suporte, sem falar do suporte que a gente vai estar tá dando para você também. Pessoal, tudo de bom para você, Deus abençoe a sua vida, e se você precisar, é só estar tá nos chamando, valeu? Um forte abraço e uma boa semana para todos vocês.